Senhor, eu não posso mais viver sem a Tua presença Porque um dia o Senhor me revelou o verdadeiro sentido da vida E hoje, Pai, não quero apenas sobreviver Viver uma vida sem a Tua presença Tua presença é a verdadeira vida, Pai por isso, Senhor, nesse dia eu te peço, dá-me fome e sede para te buscar ardentemente. Dá-me fome e sede para te buscar mais, porque eu não suporto sem a Tua presença. Porque a Tua presença, Pai, para mim é a vida necessária. Porque a Tua presença para mim é o que eu necessito para viver. Jesus, eu só consigo ter uma vida nessa terra transitória passageira se eu estiver olhando para Ti, que é eterno eu estiver olhando diante da Tua face, que brilha como o um sol. Por isso, eu te peço, Jesus, revela a Tua presença, vem com mais o Teu poder, vem com mais a Tua face revelada sobre nós. Desvenda, Pai, diante dos nossos olhos a Tua presença. Permita-nos, Pai, ir a mais fundo dentro do Teu coração. Eu te peço, Pai, por esse tempo, revelação e conhecimento de quem o Senhor é, Jesus. Jesus, eu te peço revelação e conhecimento de quem o Senhor é. Porque só assim, Pai, a vida passa a ter sentido, olhando para Ti, Cordeiro oh de Deus.